Max Verstappen sobre muito em 2022, mas George Russell segue fazendo trabalho excelente para assumir o posto de segundo melhor piloto da temporada até aqui. É a análise desse vídeo. Fala pessoal, ligado no Grande Prêmio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 precisa falar de George Russell. Bom, antes de tudo, dá pra gente já analisar aqui que Max Verstappen, acho que sem sombra de dúvida, é o melhor piloto de 2022, um piloto que consegue tirar o fim, um piloto que é muito dominante, lógico que tem um conjunto muito positivo, mas eu sigo achando que o Verstappen faz mais é, do que o carro bom que tem, do que a equipe boa e preparada também que ele tem ali com ele. Tanto que, não à toa, o Verstappen venceu 11 das 16 corridas que nós tivemos aqui na temporada. É uma dominância tremenda. Ele segue sendo um piloto muito completo, muito preparado. E acho que a gente já fala aqui há muito tempo no Grande Prêmio que ele caminha com tranquilidade para conquistar seu bicampeonato. Mas o piloto, o cara que eu quero trazer aqui para esse vídeo... É ele, George Russell, piloto que estreou na Mercedes em 2022. Bom, tirando o abandono do Russell lá na Inglaterra, naquele abandono que aconteceu logo na largada da corrida, o Russell não terminou abaixo da quinta posição nas corridas nenhuma vez nesse ano. Em todas as corridas desse ano, ele ficou dentro do top 5. Então, é um dado muito interessante, é um dado que a gente já observava lá no início da temporada, quando a Mercedes tinha muitos e muitos problemas. O W13 é um carro que nasceu problemático, é um dos carros do grid que mais sofreu com o Porpoising. Então, mesmo naquele início de ano mais problemático da Mercedes, o Russell tinha uma regularidade tremenda ele conseguia ali se adaptar bem ao carro, até mais rápido, ele se adaptou melhor e mais rápido ao carro do que o próprio Hamilton, e ele conseguia tirar resultados muito importantes para a Mercedes, também dizem muito sobre o status que a Mercedes tem hoje, até porque a Mercedes ali a partir do GP da Inglaterra levou atualizações nessa corrida em que o Russell abandonou, e o W13 foi melhorando, foi ganhando um status ali, foi se equiparando, ou tentando se equiparar pelo menos à Ferrari. E o Russell continuou tendo essa regularidade tremenda. Então é, é algo muito importante para a Mercedes em 2022. A Mercedes que já tem nesse ano de 2022 um ano mais de desenvolvimento. Para entender esse carro e chegar mais preparada, mais combativa para 2023, e o Russell tem resultados tremendos para essa temporada. São sete pódios no ano, além de sua primeira pole position na história da Fórmula 1, que ele que foi conquistada lá na Hungria. Então eu sinceramente acho que o Russell surpreende muito, eu acho que no ano passado, quando é, ainda existiam os rumores se ele iria ou não para a Mercedes, se o Bottas iria continuar ou não, a gente pensava, nossa, mas como o Russell vai chegar na Mercedes, vai chegar com o pé na porta, falando ali que não, vai querer com, é, combater todo mundo, vai querer competir com o Hamilton, ou vai chegar entendendo o seu lugar. E eu acho que a forma que ele chegou na Mercedes é maior que tudo isso, que todas as dúvidas que nós tínhamos em 2021. Eu acho que ele chega mostrando talento, excelência e muita qualidade. Russell é um piloto que ele conseguiu tirar muito desse carro da Mercedes, que, como eu disse, é um carro que foi melhorando ao longo da temporada, é um carro que está muito em desenvolvimento, e esse papel dele, justamente por ele estar tão bem adaptado, vai ser crucial também para 2023. Por isso que eu vejo o Russell aí como hoje, né, pelo menos até aqui, até este momento da temporada, a Fórmula é uma caixinha de surpresas, mas até este momento da temporada eu vejo o Russell como o segundo melhor piloto do ano justamente por sua regularidade e sua qualidade mostrada em 2022. E na briga pelo vice-campeonato, lógico, porque eu vejo o Verstappen já conquistando seu bi, na briga pelo vice-campeonato, numa disputa tão acirrada ali com tantos pilotos, eu vejo o Russell como um dos meus favoritos para conquistar esse posto logo em seu ano de estreia pela Mercedes. Então a ver aí como tudo vai rolar até o fim da temporada. Mas me diz você, o que você tem achado da temporada de Russell? Ele te surpreendeu até aqui? Deixa aí nos comentários, tá bom? É isso, eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal 2 do Grande Prêmio, como eu disse, e claro, deixar seu like. Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, te vejo numa próxima, até mais!